lá, Tudo gostosinho no azeite? Se não tá, vai ficar porque tá começando mais um vídeo muito foda aqui no canal. Vocês estão vendo esse cabelo maravilhoso? Brilhane! Brilhane muito! É a hidratação profunda que eu fiz em casa. Como muitos aqui já sabem, eu fiz a lisoplastia há um mês atrás no meu cabelo. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não sabe, eu vou deixar o link do vídeo pra vocês entrarem lá e assistir o vídeo e ficar sabendo um pouco mais sobre a escova de ácido. Eu fiz essa escova e eu amei o resultado, então eu resolvi conhecer outros produtos da linha Gold Spell Cosméticos e pesquisando eu conheci o DNA, que é uma hidratação profunda pra cabelos quebradiços, elásticos e danificados. Então há 15 dias atrás eu resolvi testar esse produto E eu simplesmente amei o brilho que ele deixou no meu cabelo Hoje eu vim trazer a hidratação profunda em casa pra vocês Usando o produto DNA da Gold Spell Cosméticos Tem uma outra coisa que vocês vivem me perguntando no direct do Insta Que é como que eu faço essa makezinha aqui basiquinha pro meu dia a dia Então pra esse vídeo ficar mais foda <risos> Eu vou fazer essa make pra vocês passo a passo Enquanto o produto age no meu cabelo, beleza? Então bora lá! Pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas antes desse vídeo começar, já clicou nesse botãozinho aí de gostei? Já clicou no dedinho? Se não clicou, meu amor, já clica. Clica agora pra depois não falar que esqueceu, tá? Ah! Vocês já estão acostumados a me ver já com essa carinha de cansada, sem maquiagem. Então eu vou fazer a aplicação do DNA assim mesmo, depois eu arrumo. E volto para finalizar o vídeo É o seguinte, eu vou colocando na mão e aplicando no cabelo Como se eu estivesse aplicando um creme de pentear mesmo É muito simples, tá bom? Olha a corzinha dele Gente, é muito cheiroso esse creme Tem um cheirinho de, sei lá, de frutas vermelhas, sabe? Vou começar aplicando aqui embaixo nos meus cabelinhos mais curtos Aqueles cabelinhos danados que não crescem nunca na vida A aplicação é muito simples, você aplica como se você estivesse aplicando um creme de pentear mesmo, qualquer creme de hidratação. Eu sempre uso uma escova raquete, vidas, porque a escova raquete ela prejudica menos o cabelo na hora de desembaraçar, viu? Se vocês acham que o cabelo de vocês quebra muito quando vocês desembaraçam, tenta desembaraçar com a escova raquete pra vocês verem, é bem melhor. Colocar um o cabelo curto, a gente tem que colocar o que? Cabelo na bunda, né? Quer virar rapunzel aí, ó? Mó trampo! <risos> Modo de uso: aplicar o DNA dos PEL Cosméticos nos cabelos já lavados, do comprimento até as pontas massageando os fios com suavidade para o perfeito selamento das cutículas, que foi o que a gente já fez. Deixar o produto agir por 15 minutos com fonte de calor. Acho que eu teria que colocar uma toquinha, né? Mas eu não sei não, onde está minha toquinha. E agora? Vamos improvisar. Peguei uma sacolinha. Bom, acho que o tudo o cabelo. Agora a gente vai esperar 15 minutinhos. Eu vou deixar mais. Eu acho que eu vou deixar 30 minutinhos no meu cabelo creme. Por ser só um creme de hidratação, não tem problema. Então é isso. Se caso você não tiver uma touquinha térmica na sua casa, coloca uma sacolinha de supermercado que também dá super certo. O importante é o cabelo ficar numa fonte de calor. Bom, enquanto o produto tá agindo no meu cabelo, eu vou fazer o passo a passo da minha make que eu uso pro meu dia a dia, tá? Como é uma make pro dia a dia, é claro que eu não vou ficar usando make cara, né? Então eu vou ensinar essa make pra vocês com produtos bem baratinhos, tá? Eu vou começar aplicando a base no meu rosto, essa base é da Ruby Rose, ela é bem baratinha. A numeração dela é L17, pro tom da minha pele a L16 fica melhor, mas como a minha L16 acabou, eu vou aplicar essa daqui mesmo. Pra variar, a minha L17 também tá acabando. Vai tá batendo até o mundo acabar. <risos> Gente, essa base da Ruby Rose, ela é tão baratinha, mas ela tem a cobertura tão boa. Depois que eu aplico a primeira base, eu vou fazer as minhas sobrancelhas, tá? Eu dou uma apagadinha na minha sobrancelha com um corretivo, mas bem pouco, tá? Eu tô usando a sombra da Ruby Rose também. A segunda base que eu uso é essa da Paiô. Eu uso essa base pra poder fazer a parte da iluminação, porque ela é um tom mais claro que minha pele. Como vocês podem ver. Agora vamos pra parte do corretivo. O corretivo eu passo só abaixo dos olhos, porque eu tenho uma marca de expressão aqui que me incomoda bastante. Uh! saúde. Esse corretivo aqui é o da Tracta, ele é o corretivo mate médio, tá? Com o dedo mesmo, eu espalho. Agora, pra selar esse corretivo, eu passo um pó, tá bom? Um pó compacto do tom da minha pele. Ainda na parte do contorno, agora eu pego um pó mais escuro que o tom da minha pele e vou apagar a parte do meu rosto que eu não quero que apareça. Essa parte, a testa, né, porque a gente ama diminuir a testa, e afinar o nariz. Olha a diferença de um lado pro outro, tá vendo? Tá vendo? O já tá bem mais fino, né, meus amores <risos> Quando eu vou passar o rímel Eu tenho muita dificuldade Eu deixo borrar demais Eu borro muito aqui em cima Aí depois eu tenho que ficar limpando Aí tira a base, eu tenho que retocar a base Então eu tenho um segredinho pra vocês Que, cara, dá super certo Micropor. Eu tiro um pedacinho Colo em cima da pálpebra, deixa os pelinhos pra fora, tá? E você pode passar sem medo o rímel, que não borra. E agora é só tirar com cuidado. Ah lá. E não borra. Porque o meu outro está acabando. Vocês perceberam que todas as minhas maquiagens estão acabando? Preciso comprar, né? Né, Laís? Queria vergonha nessa cara? Agora, pra finalizar, eu passo um pouquinho de iluminador. Lembra que eu falei pra vocês que eu gostava? No nariz. Só no meio, tá? Bom, vidas... Essa é a minha make pro dia-a-dia. Dia. É a make que eu faço pra ir pra qualquer lugar. Acho que já deu tempo de deixar o produto no cabelo. Agora eu vou enxaguar. Enxaguar com água em abundância. Finalizar como desejar. Então, se você quiser deixar seu cabelo cacheado, você pode. Se você quiser deixar secar natural, você pode. No meu caso, eu vou secar e vou fazer chapinha. Já volto. Enxaguado, tá? Eu não sei vocês, mas eu já consigo perceber o quanto que ele tá mais gostoso, mais macio. E já dá pra você ver o brilho já, porque antes ele tava bem ressecado. Olhem esse brilho. Minha raiz já cresceu pra caramba. Há um mês atrás eu fiz a lisoplastia no meu cabelo, tá? Que é a escova de ácido, que também é da Gold Spell. E já tem um mês que eu fiz. Olha como que o meu cabelo tá lisérrimo ainda. É claro, a raiz cresce, né, gente? A raiz vai crescendo. Não tem como, você tem que sempre estar tá retocando a raiz. Mas vocês podem ver que é só um... o quê? Dois dedos de raiz, ó. Nem isso, um dedo de raiz que cresceu e o resto tudo liso, tá vendo? É a lisoplastia, tá, gente? Eu tenho um vídeo aqui no canal, alisei meu cabelo em casa e olha no que deu. E lá eu faço passo a passo da lisoplastia pra vocês. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo, pra vocês entrarem lá e ver, tá bom? Conhecer a escova de ácido, que é muito boa. O DNA é apenas uma reconstrução, é uma hidratação profunda. Então eu mantenho a minha lisoplastia com o DNA. Mas, cara, vocês vão adorar fazer a lisoplastia também. Prontas pra verem o resultado final? Então vamos lá. E aí, vidas? Gostaram do resultado? Gente, olhem esse brilho. Mas esse DNA é do babado. Essa hidratação é do babado. Vocês viram como que o meu cabelo tava um pouco seco. Cara, olha. Olha, olha, olha esse brilho, vidas. Não... Brasil, Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. E por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês, que ajuda muito o canal a crescer. Vou deixar o link da compra do DNA aqui pra vocês, tá? Na descrição desse vídeo, caso vocês queiram comprar também. E eu tenho uma novidade pra vocês. A Gold Spell Cosméticos me deixou sortear... Um kit de DNA. Então tá rolando o sorteio. Entrem agora no Instagram da Gold Spell Cosméticos. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vai ter uma foto minha segurando o produto. E nessa foto vai ter as regras pra vocês seguirem. Pra tá concorrendo ao kit do DNA, beleza? Então corre lá agora. Já participa desse sorteio e boa sorte. Então é isso, vidas. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu simplesmente amei. Um beijo e até o próximo vídeo.